mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte rapaziada, nesse vídeo eu venho aqui para trazer ver, o meu DD Tank, da versão 5.9 Titanque. tank é uma versão que ver, muito top, nostalgia demais, então eu já peço para vocês se inscreverem, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação e se quiser apoiar mais ainda, se torna um membro aí, faz parte aí dessa gangue. nossa aqui, fechou? Então, hoje eu vou estar mostrando o meu servidor, espero vocês apoiar, dar oportunidade para poder vir jogar e é isso. Mano, se você usa o navegador padrão Que é esse navegador é, Google Chrome, Max, sei lá o que é Esse navegador que não pega de Tank, Você vai fazer o seguinte, vai aí na descrição desse vídeo Vai ter esse navegador aqui, ó, o Browser, Esse navegador é um navegador excelente Vai pegar de Tank, De uma forma que vem muito top Sem lag, sem bug, sem nada Basicamente, você abrir o é, navegador O que, que você vai fazer? Você vai abrir o servidor Vai vir aqui, na URL, colocar Tietê Duas vezes, ponto com Br. feito isso clica em enter beleza, agora que vê, você entrou no site primeira coisa que você vai fazer dá uma analisada no site, viu que tá tudo certinho bonitinho, vamos criar a conta aqui você vai colocar o seu login a sua senha, repetir a sua senha e definir o sexo que você é feminino ou masculino, é sua opção aí, beleza, coloca o nick do seu personagem vem registrar, beleza registrou? volta aqui no site tche.com.br feito isso Logo. Agora eu vou logar aqui Só um momento até eu logar É rapidinho ó Conseguiu logar? Tudo certinho? O que, que você vai fazer? Pode vir aqui, se você tiver alguma dúvida Você pode vir aqui que eu vou estar tá esclarecendo para você, chat de atendimento Entrar no jogo, entra aqui no jogo Fechou? Servidor aí, ó Da hora demais, galera, ó vou até dar um F11 aqui, ó, pra vocês verem do jeito que tá Aí, ó Deixa eu ver se tá gravando, né Porque é importante gravar Tá gravando e, mano, pra muita gente que tem, deixa eu ver aqui, suas dúvidas, você quer é meu link do grupo do Discord. Daí aí, 200, é, tem quase 300 pessoas aqui, pra, na realidade mesmo. Muita gente comentando aí, tem cara aqui na cal aqui, ó. Tem muita coisa, tem, se você tem interesse em comprar uma VIP, você vai vir fazer o seguinte, você vai ir aqui no Discord, abrir um ticket, esse ticket que vai aparecer bem aqui embaixo aqui, ó. Daí, eu vou te mostrar aqui ver o que que vem nas VIP, tudo certinho, valores, como é a forma de pagamento tudo certinho de uma forma bem profissional para vocês tudo bem o que que você vai fazer a primeira coisa quando você entrar você vai vir aqui em evento imitado vai comentar o evento de inauguração que é esse evento que dá muita coisa algumas coisas que eu já vou deixar aqui vocês bem ciente que no caso é a transferência infelizmente ela não tá pegando por enquanto mas a partir de hoje que você está assistindo esse vídeo ela já vai estar tá pegando e é uma coisa aqui que ver bem simples de resolver então vai estar tá pegando suave o Hall da Fama não tá bugado, galera Porque muita gente entra no Hall da Fama aqui Vê que não tem ninguém e acha que tá bugado Eu tô deixando pra atualizar o Hall da Fama Porque daqui um tempo eu não tem necessidade de atualizar agora A galera vai tá que ver. tipo assim, é manual que a gente atualiza isso aqui Tem como colocar o sistema pra atualizar sozinho Mas por enquanto ainda não tem é, verba pra isso Então vai atualizar no manual, deixa a galera upar E depois a gente atualiza e vê quem tá no top 1 Fechou? E mano, já é de madrugada E tem uma galera jogando vocês verem tudo lotado. Não tem boot pro PVP, tá ligado? Por enquanto ainda não. Mas a partir de segunda-feira, acredito que vai ter boot também. Mas fazendo isso aí, você vai fazer o quê? Você vai vir com sua arma aqui, ó. É, Catavento. Mas se você quiser ver, pegar uma arminha aqui, ó. Que tá dando aqui nos eventos. É só você esperar. Você vai PVP, faz as missãozinha aqui, ó. Tem muita missão. Se falar que não tem, cara, é aí pra você vê ó. Tem missão demais. Aí, ó. Como que com o Free não upa? Ó. Tudo pra Free, velho. Tudo, ó. O cara é só upar. Servidor não tem nem... É, não tem nenhum um dia praticamente, nem 24 horas Só o pai, você viu Pega isso aqui tudo Vai upando, mano, devagarzinho, tá ligado? Conforme as pernas conseguem andar Aí, pra vocês verem, já... Isso aqui é a missão de consumo Você vem cá, ó, consumiu Ganhou uma arma Mais seis e, Cara, muito top, mano Servidor tá legalzinho demais Aí, pra vocês verem já... Muita coisa mesmo, galera Não tem como vocês reclamarem disso aqui, mano ó. Aí, ó, Não tem como mesmo Ó, o boomerang a equipe, você viu, o verdadeiro dom de anjo, o Ebrama aí, mano, tem muita coisa, cara, não dá pra reclamar, totalmente, ó, quem for free vai conseguir querer ter as coisas, quem for paco também vai conseguir ter as coisas, tá bem equilibrado, tá ligado, não tá um negócio paint-win, basicamente, mano, eu, for, eu tô fazendo esse convite pra você, vem jogar, dá oportunidade, porque, olha esse aqui, tá lisinho, bonitinho, cheio de gente jogando, então a galera tá acreditando, tá vendo que tá tendo que ver credibilidade do servidor. Ó, pra vocês terem noção, Nenhum dia de servidor como que o cara tá. E o cara é totalmente free, ele não vendi VIP pra ninguém, tá ligado? Ó como que ele tá. Pra vocês terem noção, abriu o servidor não tem nem 10 horas. E ele já tá assim. Então, o cara é totalmente free. Imagina, ó, tem um Hokage, tem vários caras. Tem, um, ó mano, muita gente mesmo. Então, ó, vem aqui, tira seu PVPzinho, ó. Bonitinho, vamos PVP aqui, ó. E olha que é de madrugada, ó. olha a hora, três e meia da manhã, 3 e quarenta praticamente. Vamos ver se a gente consegue achar alguém aqui, aí ó, nem no... deu nem nove segundos e já conseguimos achar uma pessoa. Daí você vai vir tirar seu PVP, bem da hora, mano, de tranquilo, sem esquentar a cabeça com nada. Claro que tem gente forte no servidor, mas não é uma coisa que você não alcança, tá ligado? Aí pra você ver, ó. Não é uma coisa inalcançável, porque se você você vai free conseguiu, por que, que você não vai conseguir, entendeu? Só que você tem que melhorar, quer ver, no PVP. Passa like <laughs> vergonha vergonha ao... ao vivo mesmo. Hum, <risos> <risos> vou, vou cortar muito, vou... A gente tem habilidade, meu filho. Joga bem que. que os frutos vêm. Não é, não, galera? Cara, que. tá moscando? Corta, corta. Corta para 18. Que véi. Ó. Não, também assim que não mata, né, meu filho? Nossa senhora, não. Faz um trem desse, não? A galera quer ver, tipo assim, tem de melhorar muita coisa, né? Mas, enfim. Conforme o tempo, eles melhoram. Imagina ah, que yeah. Mas, beleza. Deixa eu ver se eu consigo mandar um tatuzinho aqui, ó. Que ela morrer aqui no vídeo mesmo. mas beleza, né, galera? Mano, dá pra vocês upar. É que vocês viram que não, nada determina que BFC aqui. É a habilidade, cara. Ó pra vocês verem. Continha minha que eu tô fazendo essa conta aqui é para o pai fazer evolução free. Então, mano, é isso. Galera, fiz o um convite. Espero que vocês venham jogar realmente. Me dá essa oportunidade. Porque é o meu servidor, cara. Quero ter a contribuição de vocês aqui jogando, se divertindo, dando opinião. E também quer ver sendo sugestivo. Versões, quer ver, atualizadas, sei que é top. E com painel, melhor ainda. Mas vocês têm de entender, primeiro vocês têm de apoiar para depois a gente poder lançar. Sem apoio nada acontece, entendeu? Então muito obrigado por quem sempre me apoiou, sempre esteve aqui comigo. E aguardo vocês aqui no meu servidor: versão 5.9, 10K, é, 10k por vitória, 5k por derrota. Evento evitado, as instâncias pegando tudo certinho, bonitinho, da forma que vocês gostam, fechou? Muito obrigado e até o próximo vídeo, garanto que agora a gente vai focar de uma forma bem interessante, então é nóis